Para ser respeitado, você tem que se dar o respeito. Se você vai para a parada gay e fica se agarrando com as pessoas, como é que os gays podem querer respeito? Ah, você é uma mulher feminista e você quer ser respeitada em seu feminismo, mas é, anda de peito de fora nas passeatas, nos seus protestos, vai para a porta da igreja com o peito de fora. Respeito funciona assim? O respeito é uma coisa que você deve conquistar, é uma coisa que você deve ter pelos outros. Incomoda bastante ver o pessoal condicionando o respeito que vai dar ao comportamento das pessoas. Principalmente quando são os comportamentos totalmente normais. Ah, as pessoas se agarram na Prada Gay. As pessoas se agarram, bichinhos se agarram. É assim que a gente faz mais bichinhos. E, tudo bem, você pode querer tentar fazer um segredo, hein? Ninguém se agarra, é segredo. Mas todo mundo sabe que as pessoas se agarram. É isso, acabou o vídeo precisa falar mais alguma coisa <risos> cara acho que precisa a primeira coisa que a gente tem que falar não devia ser necessário mas tem porque a gente vê o tempo todo isso acontecer eu entendo que o nosso cérebro não tem capacidade a gente não evoluiu para isso para analisar 7 bilhões de pessoas 3,5 bilhões de mulheres então você tem uma certa tendência de ver aquele grupinho, ah, aquele grupinho ali são mulheres, são as mulheres. Não são. Aquele grupinho ali é um grupinho. Né? E ainda tem outro problema que é a sua atenção seletiva. Você vai pro carnaval, né? só vê gente se agarrando. Ou vai pro Parada Gay, só vê gente se agarrando. Cara, não é só a gente se agarrando. Ah, eu já fui a carnaval, eu já fui a Parada Gay, a Parada Gay é bem legal, tipo de música eu gosto. E não é todo mundo se agarrando, é porque aquilo te chama mais atenção. E aí você pega aquilo que chama mais atenção, que já é uma, um destaque da realidade e julga todas as outras pessoas do universo por aquele grupo. Cara, isso, isso chega a ser meio, pega meio mal para a pessoa, para você que está tentando defender é, um ponto de vista. Você não consegue montar um raciocínio sem recorrer a algum tipo de falácia, algum tipo de generalização você está passando uma mensagem que você não tem argumento de que você é uma pessoa preconceituosa um bom teste é quando você vê que aquela mesma coisa é feita por outro por uma não minoria né é, é aceitável é passa batido mas aí é que tá passa batido você não vê que existe você fala assim ah eu não estou vendo as pessoas que estão na na parada gay eu só estou vendo as pessoas que estão se agarrando porque você tem obsessão com aquele negócio de gente se agarrando no mesmo sexo né? Que é um problema seu, né? é um problema das pessoas que estão se agarrando outra coisa que as pessoas fazem a rodo é assumir né? Como o cara tem lá a foto de um monte de mulher sentada no ônibus um cara com uma criança no colo e aí você assume que aquelas mulheres são um bando de grossas um bando de mal educadas e pessoas insensíveis sem empatia nenhuma é uma foto? Por que, que você assume que aquelas mulheres estão ignorando o cara de propósito? O cara pode ter levantado, acabado, acabou de levantar e para a porta para ir embora. Né? O cara pode ter se recusado a deixar a criança com alguém, ele pode querer proteger a criança com ele, não confiar em ninguém para colocar a criança no colo. Né? Por que, que a, gente, a gente assume as coisas justamente quando a gente é preconceituoso? E a gente não percebe que a gente está sendo preconceituoso. Eu comecei falando de respeito. <risos> tá, e quando a pessoa propositalmente faz tudo para chocar os outros, ainda tenho que respeitar? Primeiro, ela tá fazendo propositalmente mesmo ou você acha que é proposital? Vejo muito. Segundo, se ela escolheu essa forma de é, ativismo, de mostrar que ela está sendo pressionada, que ela está sendo coagida a fazer ou deixar de fazer coisas. É um jeito. O que você pode falar, né? Fala assim, olha, ao assumir essa linha de besteira, cara, se a pessoa chocar, se a pessoa não chocar, a pessoa que é vítima de preconceito, ela vai ser julgada de qualquer jeito. Pode ser andar com roupinha aqui em cima que vão querer estuprar. Ah é, e você, a pessoa que não se dá o respeito? Né? A pessoa que os outros olham assim, ah, olha, você não se dá o respeito. Deve deixar de fazer? Cara, na boa, acho que não. As coisas que não são erradas, você deve deixar de xingar alguém, de ser agressivo com alguém. Mas você viver a sua vida, você andar de dada com o teu namorado, você é, usar a roupa que você quiser... Você se sente bem, você tem que ter esse direito. Agora, você tem que saber que você está num ambiente de perigo. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas confundem esse tipo de alerta né? com uma, vítima, uma culpabilização da vítima. Né? Olha, mulher, quando você for numa, na balada, cuidado com o que você bebe, né? controle a sua bebida, não larga a sua bebida em nenhum momento. Né? Eu não estou culpando, quem fala isso não está culpando a mulher né, de ser vítima. De ser drogada por alguém. Tá falando assim, cara, esse ambiente é ambiente perigoso. Toma cuidado. Mas você tem que saber é, reconhecer esse momento e decidir. Eu quero fazer uma coisa que que vai afrontar, sim. Porque devia ser natural e eu quero bancar. né Outro dia eu vi um, um vídeo de um casal de meninos se beijando durante um culto religioso, grande, na praça. Eu acho que é uma forma de ativismo. Eu acho, sinceramente, eu acho que vale. qualquer coisa né gostou do vídeo clica aí no, no like não gostou do vídeo clica no dislike por favor não só fecha né não seja mal assim má né não gostou do vídeo comenta não gostei desse vídeo por causa disso disso disso tá só que não não fala assim você não se dá o respeito porque você tem voz de gay porque aí vai ficar meio ridículo para você né se você gostou do tipo de assunto né? Dá uma olhada em outros vídeos do canal e assina lá se você curtir. E é isso, porque é assim que a gente sabe se a gente deve continuar fazendo vídeo ou não. A ideia é toda sexta-feira, sábado, ter um vídeo novo.